Olá! Hoje o vídeo é sobre overlays, como arranjar os melhores overlays e utilizar qualquer tipo de overlay, mesmo que tenha um fundo preto, ou um fundo branco ou um fundo transparente. Eu vou-vos ensinar as melhores formas de os utilizar no Pixart, por isso, se vocês estiverem interessados, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, agora vamos precisar de encontrar os nossos overlays, por isso eu vou-vos aconselhar o Pinterest, só precisam de ir à aplicação Pinterest e na barra de pesquisa escrever overlay. Quando vocês descobrirem algum overlay que gostem mesmo, só precisam de carregar na imagem, carregar nos três pontos e carregar em transferir imagem, é mesmo muito simples. Também vos aconselho o eHearted e também precisam de escrever overlay da barra de pesquisa e vocês têm imensas opções quando encontrarem algum overlay que gostam é só preciso carregar nele carregar também nos três pontos e carregar no botão salvar outra coisa que eu vos aconselho é ir ao meu blog que eu criei uma página cheia de overlays para vocês e está dividida em categorias só precisam de escolher a categoria que gostam e lá vão encontrar vários overlays e também vídeos de tutoriais que eu fiz se vocês tiverem alguma dúvida assim é um bocadinho mais fácil para descarregar a imagem só precisam de carregar nela e pressionar outra vez na imagem grande que vos vai aparecer e carregar em transferir imagem. E vai diretamente para o vosso telemóvel, por isso é mesmo simples de utilizar. E agora que já temos overlays, é só ir ao PixArt e começar a trabalhar. Vamos abrir uma imagem qualquer que vocês possam ter, vamos carregar em adicionar foto e vamos escolher um overlay. O primeiro overlay que eu vou escolher é um overlay que eu tirei do meu blog, e tem fundo transparente, os fundos transparentes são incríveis porque como tem fundo transparente vocês podem aplicar em qualquer superfície e fica sempre sempre bem, por isso este seria o overlay que eu vos aconselho mais o que tem fundo transparente, mas se não tiver fundo transparente não se preocupem, vamos começar por adicionar um overlay com fundo branco e o que vamos fazer é carregar em é mais claro e carregar no botão multiplicar. Como tem fundo branco e letras ou imagens pretas, o modo multiplicar funciona mesmo muito bem. Mas vamos imaginar que queremos que as nossas letras pretas ou os nossos objetos pretos fiquem brancos. Vamos carregar no mais claro e vamos carregar no normal outra vez. E agora vamos carregar no botão efeitos. No botão efeitos vamos a cor e vamos carregar em negativo. Isso faz com que o fundo branco fique agora fundo preto e as imagens pretas ou letras pretas fiquem agora brancas. Agora cliquem em mais claro e cliquem no botão tela. E como vocês estão a ver, o fundo continua transparente e funcionou mesmo bem. Então, o nosso objeto em vez de ficar preto ficou branco. Por isso é completamente possível termos um overlay que funciona mesmo bem tendo ele fundo preto ou fundo branco, por isso não se preocupem. Vamos agora para outro exemplo. Vou escolher uma foto qualquer, vou adicionar uma nova overlay e este overlay vai ter um fundo de outra cor, sem ser preto e sem ser branco. E agora vamos a mesclar e vamos carregar em sobreposição. E como vocês estão a ver funciona mesmo bem e dá para criar efeitos de luz na nossa foto. Vocês podem pôr o arco-íris na vossa cara ou no fundo que também fica mesmo muito bem e se por acaso ficaram umas linhas muito fortes no vosso overlay aconselho-vos a ir à borracha e apagar as zonas que vocês acham que fica um bocadinho mal e é isso, e vocês podem continuar a adicionar overlays e mais overlays e mais overlays até ficarem satisfeitos com a vossa imagem, por isso eu vou vos mostrar como vocês podem adicionar outro é só clicar em adicionar uma nova foto e escolher um novo overlay este overlay é um bocadinho diferente porque tem fundo preto mas tem cor, não é só o branco por isso para este tipo de fotos eu aconselho-vos clicarem em mesclar e clicarem no botão clarear e o fundo fica perfeito, fica transparente e vocês podem rodar, aumentar e colocar no sítio onde vocês acham que fica melhor, que o fundo está mesmo transparente e funciona mesmo muito bem. Agora vou-vos mostrar como é que vocês podem criar efeitos utilizando um overlay muito simples. Eu fui buscar este overlay ao meu blog, é um overlay que é uma nuvem. E se vocês aumentarem e aumentarem mais um bocado e aumentarem mais um bocado, vocês vão conseguir criar um efeito de nevoeiro e pode ficar super interessante em algumas das vossas fotos. Mas vocês não se esqueçam que vocês podem transformar um overlay e trocar-lhe a cor. Por isso, vamos fazer a ir a efeito e vamos a cor e vamos a colorir. E eu deixei azul, mas vocês podem colocar na cor que vocês quiserem. Depois vamos carregar no visto para voltar à nossa foto e como vocês estão a ver, cria um efeito azulado mesmo muito bonito na nossa foto e fica um efeito de cor super interessante. Não vejam os overlays com apenas uma funcionalidade, vocês se esticarem imenso, se modificarem ou se juntarem vários overlays ao mesmo tempo, vocês podem criar vários efeitos, por isso utilizar overlays nas vossas fotos pode criar efeitos super interessantes. Outra coisa que vocês podem fazer os vossos overlays é criar uma espécie de moldura. Por exemplo, vou adicionar uma foto e vou adicionar um overlay e neste caso é um overlay que tem fundo preto e uma flor no meio branca. E vou a mesclar e vou clicar em multiplicar. E como vocês veem, isto cria uma moldura na nossa foto e eu fiz isto com uma flor, mas vocês podem fazer isto com qualquer coisa mesmo, desde que o vosso overlay tenha uma zona bastante grande de branco ou de preto, o efeito vai ficar incrível. Imaginem fazer isto com um tipo de letra, acho que ia ficar super interessante. Agora vou-vos mostrar como é que vocês podem usar um overlay que tem imensas, imensas coisas numa só imagem e transformá-lo numa coisa super interessante. Eu peguei neste overlay que tem várias imagens de flores, de efeitos florais. E o que eu fiz foi inventar um shoker e utilizei um dos círculos no meu pescoço e depois na borracha fui apagando tudo que estava à volta e deixei ficar só esse shoker. E acho que ficou super interessante, por isso pensem também nas possibilidades que vocês podem fazer utilizando apenas partes de overlays que vocês possam ter. Mas claro, vocês podem criar os vossos próprios overlays, vocês podem fazer desenhos no pixart e depois adicionar nas vossas fotos, mas também, claro, vocês podem desenhar numa camada em cima da vossa própria foto e criar um overlay específico para essa foto. E nesta foto eu fiz um outline mais grosso à volta das rosas e das folhas, e depois um outline mais pequenino, branco, uh, nos detalhes. E vocês também podem criar um efeito de sombra, fazendo pequenos riscos nas zonas com mais sombra. E também podem fazer uh, à volta uns, uns pequenos desenhos uh, para dar um ar mais interessante. Este é o vídeo que eu tenho para vocês hoje. Se vocês quiserem mais ideias de edição, vocês podem clicar nesta playlist que eu fiz para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.